E Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer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 os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou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 todos aqueles que também nos acompanham ao vivo pelo sistema de transmissão da paróquia São Benedito e também do Padre Mário. Nós estamos celebrando hoje a solenidade do nascimento de São João Batista. Anualmente, esta solenidade é celebrada no dia 24 de junho. Mas, este ano, a Congregação da Fé antecipou a celebração de São João Batista para hoje, dia 23, porque amanhã, sexta-feira, após a festa de Corpus Christi, a segunda sexta-feira depois de Corpus Christi, a igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, amanhã, celebraremos outra solenidade dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E amanhã também será o dia mundial de oração pela santificação do clero. A festa de hoje... Nascimento de João Batista, traz em si uma curiosidade, a igreja católica faz memória dos santos, todos eles canonizados e aqueles também beatificados, com a data da morte de da pessoa. Existem três pessoas que exclusivamente a igreja celebra o nascimento. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é no Natal, dia 25 de dezembro. Depois, a segunda pessoa que nós celebramos o nascimento é a Santíssima Virgem Maria, no dia 8 de setembro. E a terceira pessoa que a igreja celebra o nascimento é João Batista, o maior profeta, o maior homem nascido de uma mulher. Assim, Jesus se refere a João. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, nos narra o chamado. Deus escolhe, Deus chama, Deus prepara e Deus unge aquele que tem uma missão. O profeta Isaías diz que Deus prepara a pessoa desde o seu nascimento, para ser seu servo. Hoje esta leitura se enquadra perfeitamente com São João. E os olhos do Senhor se voltam para aquele que está sendo gerado no ventre de sua mãe. Como o Salmo 138 que nós acabamos de rezar que diz assim, fostes vós que me formastes as entranhas, no seio de minha mãe, vós me tecestes. Aí está o mistério. Zacarias e Isabel formavam um casal exemplar de pessoas tementes a Deus, de pessoas que preservavam a aliança com Deus, que serviam no templo, que vivia do seu jeito, mas que não tinha filhos. No contexto bíblico, uma pessoa, um casal que não tivesse filhos, era considerado um casal que não foi plenamente abençoado por Deus. O grande sentido era que um casal abençoado deveria ter ao menos um filho para preservar o nome e o patrimônio da família. Numa sociedade totalmente patriarcal, e Zacarias não tinha filhos. A palavra de Deus diz que Isabel era estéreo. Portanto, este casal passou toda a juventude, todo o período fértil, sem poder gerar. E com certeza rezaram muito, pedindo ao Deus de Israel a graça de um filho. Mas quando chegou a hora certa, Deus se lembrou deste casal, então Zacarias foi ao templo para oferecer o incenso no altar e quando ele estava oferecendo o incenso no altar do Senhor, o anjo Gabriel apareceu e ficou à direita do altar. O mesmo anjo que tinha visitado Nossa Senhora Anunciando que Nossa Senhora seria a mãe do Salvador Então começa o diálogo Zacarias, eu sou Gabriel Vim da parte de Deus para te dizer Que você e sua esposa terão um filho Zacarias não acreditou Zacarias, além de não acreditar, também questionou o anjo, dizendo: Mas como? Nós já passamos da idade de ter filhos. Minha mulher nunca pôde girar. E o anjo simplesmente respondeu: Já que você não acreditou, você ficará mudo até o nascimento da criança até o cumprimento da promessa. E foi o que aconteceu. Isabel ficou grávida, quer dizer, uma mulher que já tinha passado da idade natural de se gerar um filho, recebe por obra de Deus esta graça. Gera então um bebê. E é durante esta gestação, nos últimos tempos, que Nossa Senhora sai de Nazaré, perpassa as montanhas da Judéia e vai estar com Isabel. Recordamos deste fato, quando Nossa Senhora entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. E quando a voz de Maria chega aos ouvidos de Isabel... A criança vibra no seu ventre. Naquele momento, aquela criança gerada no ventre de Isabel foi ungida pelo Espírito Santo. Exultou de alegria. Aquela criança teria uma missão. Uma missão profética. Uma missão especial. E quando se cumpre o tempo, nasce o bebê. Isabel, então, chama este bebê de João. O nome João significa amado de Deus. E Zacarias confirma, João será o nome. E no momento em que esta criança... Recebe o nome, a boca de Zacarias se abre, sua língua se solta e ele entoa um cântico ao Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Um cântico que exalta a Deus que é capaz de dar filhos, até mesmo a quem não tem. Então a alegria foi completa, tanto na família, quanto em toda a região. E as pessoas se perguntavam, por que será este menino? Qual é a missão que este menino terá? O menino cresce, o menino se torna um homem forte, e vai viver em lugares desertos. Conta-se que João, ele se vestia com pele de animais. Vivia totalmente desapegado das coisas materiais. Vivia na contemplação, na oração. Se alimentava com mel silvestre. Comia gafanhotos, jejuava muito, era um homem diferente dos outros, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E este João, quando sente que chegou a hora, ele se apresenta a Israel e começa a pregar. E a pregação de João é a conversão. Ele começa a pregar. Preparai-vos, porque o Senhor se aproxima. Convertei-vos, porque o Senhor está próximo. O Senhor está perto. E começa a realizar um ato. O batismo no Jordão. Este batismo é um gesto de arrependimento das pessoas. E quanta gente pediu batismo. Quanta gente mudou de vida ouvindo a pregação de João no deserto. Por isso ele tem o segundo nome de batista. Batista significa aquele que batiza. João que batizava, João que convertia, mas João que preparava. Aquele que viria após ele, o próprio Jesus, que cronologicamente teria quase a mesma idade. Então, João Batista se torna profeta, mas o que, que faz um profeta? O que se fazia? O profeta falava em nome de Deus observava toda a realidade da sociedade em todas as suas dimensões e falava em nome de Deus aquilo que estava certo e aquilo que não estava. O profeta deveria falar sempre a verdade, porque Deus é verdade. E a gente sabe muito bem que nem sempre... Quando se fala a verdade nua e crua, a verdade é acolhida. E foi o que aconteceu com João. Ele simplesmente chamou a atenção de Herodes, o imperador, que vivia uma união ilegítima, deixou a mulher e se uniu com Herodíades, a mulher do seu irmão, vivendo em adultério. E ele falou publicamente isso. Ele proclamou aos quatro cantos que Herodes estava vivendo em pecado. Herodíades, então, uma mulher sedenta de poder, arma todo um esquema e João acaba sendo a vítima. Para fechar a boca de João, Herodia diz. influencia a cabeça de Herodes e Herodes manda decapitar João. Cala-se então a voz do profeta. Mas o sangue de João se torna sinal Chegou a hora do Cristo se manifestar. Por isso, a partir da morte de João, Jesus começa a sua vida pública. E a partir deste ato de Jesus, começa então toda a pregação do Novo Testamento. Então, São João Batista, ele é chamado de precursor, porque ele veio para preparar a chegada do Messias. Por isso, São João Batista foi aquele que, preparando, batizou com água, para que depois viesse o Senhor Jesus para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Então, hoje nós... Estamos celebrando a memória deste santo, profeta de Deus, recordando também que todos nós, cristãos católicos, recebemos no dia do nosso batismo, a graça da filiação divina, nos tornamos filhos de Deus. Tomamos, então, parte da igreja, Somos pedras vivas da construção de Deus e também fazemos parte de três dimensões de nosso Senhor Jesus Cristo. Rei, profeta e sacerdote. Todos nós temos um pouco de cada. Somos sacerdotes porque todos... Os que receberam o batismo devem e podem oferecer orações a Deus. Somos todos profetas, porque devemos viver a verdade e anunciar ao mundo a verdade. E também fazemos parte do reinado de Jesus. Então que São João Batista interceda por nós, para que sejamos corajosos na nossa caminhada cristã. Que sejamos ousados a realizarmos obras de amor e que tenhamos a fé deste santo profeta que também se dedicou a Deus e teve seu sangue derramado para se unir a Cristo. Que São João Batista interceda por nós. Vamos professar a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador...